Deus abençoe aos irmãos, abençoe sua família, sua casa, que tenhamos uma boa noite, que o Espírito de Deus esteja guiando os nossos corações nesse compartilhar nessa noite. Uh, vamos meditar mais uma vez, né, essa semana sobre tanto que Deus tem falado conosco de termos ânimo e de nos esforçar para herdar o reino, para estarmos no reino, para vivermos a vida do reino. E o Senhor tem falado muito conosco nessas últimas ministrações, desde que do culto do dia 23 de dezembro, né? o Senhor disse que nós precisaríamos muito de ânimo e esforço, e para viver tudo que Deus tem nos revelado e nos dado, né? nós precisamos realmente de sermos revestidos de ânimo de alegria, de gozo, de perseverança e de sim nos esforçarmos para estarmos sempre combatendo o bom combate, guardando a fé e a comunhão no Senhor. Eu gostaria de que você orasse comigo então nesse momento para que hoje nós meditássemos né, sobre mais uma mensagem sobre o esforço de manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Feche os teus olhos. Que nós possamos agora estar clamando ao Senhor. Pai querido, Tu, Senhor, que tem nos guardado, tem cuidado da família da fé, tem estado conosco, tem surpreendido nosso coração, a Tua bondade, o Teu amor é eterno. Nós somos tão gratos a ti, Senhor, tão gratos porque tu nos adotou como filhos, porque tu tem nos chamado a arrependimento e porque toda disciplina que tu aplica a nós como pai é para que sejamos participantes da tua santidade. Por isso pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos que Tu nos lave mais uma vez nesse dia, pedimos que Tu abra nossos ouvidos espirituais, que o nosso coração esteja, Senhor, atento a perceber aquilo que Tu tens para falar conosco nessa noite. Espírito Santo, tudo é Teu, a igreja é Tua, prepara a noiva de Cristo, prepara-nos Prepara-nos com vestes de justiça. Prepara-nos, ó Senhor, com toda a beleza que a noiva precisa apresentar ao seu noivo. Purifica nosso coração. Nós queremos estar preparados para o dia de Cristo. Em nome de Jesus. Fala a cada coração, Senhor, nessa noite. Quando alguém, Senhor, acessar essa ministração, esse vídeo, fala o coração, guia, Senhor, esse coração junto às águas, junto aos Teus ensinos, porque Tu és o nosso pastor, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidá-los, então, a abrir as suas Bíblias no, na Carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, nós vamos ler agora nesse momento. Diz assim, Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, aqui a carta dos, de, a Efésios, né, uma revelação da igreja, do mistério de Cristo, que é a igreja, de como nós deveríamos viver essa nova vida, de como nos despojar das coisas antigas e velhas e tomar, nos revestir do novo homem, daquilo que Deus trouxe para nós através de Cristo. E aqui ele diz que nós temos que ter um esforço e ser diligentes para preservar a unidade no Espírito num vínculo. Que vínculo é esse? O vínculo da paz. Para isso, ele vai continuar nessa carta, aqui no capítulo 4, né? aonde nós vamos agora para o versículo 22, que diz o seguinte. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aí no versículo 25 vem o título, né? Exortações à santidade. Agora ele vai trazer uma série de o que devemos lançar fora e o que devemos tomar no lugar disso o que devemos nos despojar e o que devemos nos revestir. Aí no versículo 25 ele diz assim, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Sempre que nós lemos esse versículo, a impressão que nós temos é que a gente deve falar verdades ao nosso próximo. E aqui está escrito que a gente deve falar a verdade com o próximo, ou seja, eu tenho que falar a verdade a respeito de mim mesmo, eu tenho que ser verdadeiro no que eu falo, eu tenho que ser inteiro, eu não posso estar uh, com máscaras, não a física, né? mas máscaras na minha personalidade, eu não posso usar de falsidade no meu falar, eu não posso representar ser uma coisa que eu não sou, eu preciso ser verdadeiro porque é a verdade que quer se expressar através de mim, que a verdade é o próprio Cristo, mas a nossa tendência é achar que a gente tem que falar algumas verdades para o nosso próximo. Porque, irmãos, quando o nosso coração, ele não está uh, lavado, purificado das ofensas, das mágoas, das amarguras, né? que a gente ainda tem aquele desejo de vingança, o nosso coração não está pronto para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando no coração ainda há guerra, a gente ainda não está disposto a manter um vínculo da paz. E quando o nosso coração ainda está em guerra e existe questões, o nosso senso de justiça fica muito prejudicado com isso. É por isso que o Senhor diz que nossa justiça é Cristo. Nós não podemos exercer justiça própria, porque nós não vemos claramente quando os nossos, o nosso coração está com amargura. É Mateus, capítulo 7, que diz que fica uma trave impedindo a nossa visão. A visão para dentro de nós. A gente consegue ver um arguelho, quer dizer, um pequeno grão no olho do outro, mas a gente não consegue se ver interiormente. Né? Então, a nosso, ou seja, o nosso discernimento fica comprometido. E eu gostaria que os irmãos abrissem primeira Samuel, capítulo 23, porque quando nós, uh, o nosso coração não está disposto a manter esse vínculo né, da paz, da unidade do espírito, até mesmo não só não passamos a discernir o outro, os nossos sentimentos adequadamente, como a gente também distorce a própria palavra de Deus, o falar de Deus. Então, Uh, para que eu abandone a mentira e fale a verdade com meu próximo. E como diz lá em Efésios, para que eu me ire e eu não peque, eu não dê lugar ao diabo, eu preciso manter meu coração diante do altar de Deus, para que ele sonda, sonde e me conheça, e me lave de todos esses empecilhos. Não é vergonhoso ter mágoas, não é vergonhoso porque todos nós estamos ferindo e sendo feridos. Mas eu não posso deixar com que essa impureza que entrou no meu coração permaneça ali. Eu tenho que correr para aquele que tem água para me limpar, que tem sangue para me purificar. Então, eu tenho, eu tenho que viver nesse processo de restauração, de me despojar do velho e me revestir do novo, renovando o meu entendimento, o meu modo de pensar. E a gente vai olhar aqui em 1 Samuel, como ficou, no caso de Davi, de Saul, como o coração que está magoado, ele, ele tem interpretações convenientes a respeito da vontade de Deus. Preste atenção, irmão. Abre bem teu coração, porque o Senhor quer falar conosco nessa noite a respeito disso. 1 Samuel, capítulo 23, é página 409 na Bíblia, uh, personalizada aqui da, da igreja. Aqui diz assim, Foi dito a Davi, Eis que os, filhos, eis que os filisteus pele, pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu e disse, Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Só para nos situar aqui, Keila era uma das cidades uh, de Judá e o nome Keila significa congregação. E eles eram produtores de cereais. E os filisteus naquela época, homens fortes, né, que aonde tinha muitos gigantes, eles estavam pelejando para tomar aquela cidade. Ou seja, para tomar a congregação, para tomar um lugar, era uma cidade que foi até conquistada pelos calebitas, os filhos de Caleb. Então, era herança de Deus para eles. E Davi não queria deixar nenhuma parte da, da herança, principalmente da congregação ou da cidade de Keila, nas mãos dos filisteus. Então Davi iria pelejar não baseado na sua força, mas na orientação de Deus dizer, entregarei ou não entregarei nas tuas mãos. E quando ele ouviu da primeira vez, baseado no coração dele, na coragem dele, ele ouviu Deus dizer, vai. Quando ele transferiu essa informação para a congregação, para o exército dele. Eles disseram, nós temos medo, nós uh, somos em menor número, eles são muito poderosos, a gente tem medo. Então Davi foi e consultou Deus de novo. Será que Deus, Davi precisava consultar Deus novamente porque ele tinha dúvida do que Deus falou em primeiro momento? Não, porque não era uma decisão do Davi era uma decisão da congregação de todos os que estavam com ele. Se Deus olhando para aquilo dissesse, não, olhando agora em respeito aos teus irmãos, eu não vou, vocês não vão, porque vocês vão perder, então Davi não iria. Aqui mostra o respeito que Davi tinha por essa unidade no espírito, no vínculo da paz. Ele não chegou para o exército dele e disse, vocês são medrosos, Deus está falando, vamos lá, vamos fazer. Não, ele disse, eu vou orar de novo, eu vou consultar o Senhor de novo. E aí disse que o Senhor respondeu, sim, eu vou né, e dou os filisteus nas tuas mãos. Então, o povo entrou na mesma unidade de espírito junto com Davi. O Espírito Santo, pelo vínculo de paz, Davi não fez guerra com seus irmãos. Davi consultou o Espírito e o Espírito trouxe a vontade para todos que estavam ali, para que todos unidos fossem até aquela peleja. Aí no versículo 5 diz assim... Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Olhem só, agora Davi já tinha vencido os filisteus, e Saul, que era o rei que estava na época, e perseguia Davi por causa da unção que Davi tinha recebido de Deus. Saul queria matar Davi. Saul tinha inveja de Davi. Saul estava dominado por um espírito né, de, de vingança, de raiva, de ira, de inveja. Ele queria matar Davi. E quando ele ouviu que Davi estava nessa cidade de Keila, ele viu uma oportunidade de fazer isso. E o que que Saul disse? Deus o entregou nas minhas mãos, no versículo 7. Você viu como uma pessoa com o coração ferido interpreta né, convenientemente o falar de Deus a seu favor? Deus não havia entregado Davi nas mãos de Saul. Mas Saul, ouvindo aquela oportunidade, o que, que Saul disse? Ah, foi Deus, Deus me entregou. Então, o coração de Saul estava cheio de um sentimento de, de maldade e ele acreditava que Deus estava o apoiando para matar o próprio homem que Deus tinha ungido. Então, por que falar disso, né, irmãos? Para a gente ver que quando o Espírito diz se dispõe se livrem das amarguras, livrem-se das questões carnais e caídas. Ele está dizendo, eu quero que vocês se livrem desses enganos, de vocês lutarem, pensando muitas vezes que é a minha vontade, e não é. E como nós vamos discernir isso? Né? Pedindo ao Senhor que purifique os nossos corações. Aí, aí vamos seguir aqui, né? No versículo 9. Sabedor, porém, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Biatar, sacerdote, traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, ó oh, Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. entregar ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze o saber o teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e os meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Keila e se foram, sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Então olha como a gente aprende com esse capítulo aqui. Porque quando Davi ouviu que Saul vinha né, para matá-lo, para atacar a cidade, para persegui-lo, ele não foi até Deus para pedir que Deus trouxesse vingança para Saul, contra Saul ó oh, Senhor, eu posso me levantar contra Saúl e matá-lo? Não, não foi. Ele perguntou para Deus, realmente vai acontecer? Ele vai vir e o povo que eu acabei de ajudar vai se levantar contra mim e me entregar? E o Senhor disse, vai, vão. Então a direção que Davi teve foi fugir. Ele não cobrou bons tratos do, da, das pessoas da cidade de Keila, porque ele tinha lá, ido lá e matado os filisteus, livrado eles. Ele não pediu que Deus trouxesse e desse o poder para ele matar Saul naquele momento. Ele simplesmente queria saber por onde ele saiu. O Senhor mandou ele embora e deu discernimento e direção. Então aqui nós temos a, a identidade de um coração, a atitude de um coração que quer agradar a Deus, de um homem segundo o coração de Deus. E a atitude de um coração que quer a satisfação né, perversa atendida. Ele tinha uma questão dentro dele. Ele queria uma vingança contra Davi. Tão forte que ele queria que Deus o permitisse fazer aquilo. Mas o Senhor nunca ia agir, nunca ia dizer isso. Mas Saúl acreditava que sim. Agora eu quero uh, ler com os irmãos. Segunda Samuel, um pouco adiante aqui, na página 445. No capítulo 16, no versículo 5 em diante. Outra situação que Davi passou. Outra situação. Agora, com Simei né que era da família de Saúl, da mesma tribo de Saúl, da tribo de Benjamim. E quando ele viu Davi passando por uma situação uh, difícil, uma situação humilhante, ele logo, em cheio daquela satisfação perversa, cheio de desprezo, ele viu na situação de humilhação de Davi algo que ele ficou muito satisfeito, muito feliz. Olha como é triste um coração cheio de amargura. Então, 2 Samuel 16, versículo 5, diz assim. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei amaldiçoando-o dizia Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão, eis-te agora, este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Tanto discernimento de saúde estava completamente distorcido da realidade do que Deus estava fazendo, como o discernimento de Simei. Ele viu Davi passando por uma situação de humilhação, porque o filho mais velho dele, o Absalão, tinha se rebelado, tinha se erguido contra o pai e ele vinha ali naquela situação, fugindo de Jerusalém para não ser morto pelo filho. E quando Simei viu aquilo, ele que queria muito que algo errado desse com Davi para que ele se sentisse bem, ele disse, viu, ele começou a amaldiçoar e ele disse, esse é meu momento, é agora que eu atiro pedra, que eu desonro esse homem. Irmãos, vocês podem estar dizendo assim, nossa, que horror, né? mas é uma das coisas que mais acontece hoje em dia. Acontecer de pessoas estar passando por situações difíceis e outras aproveitando para dizer, viu, bem feito, se você está passando por isso, é porque tu fez isso, isso, isso e aquilo. Olha agora, você está acolhendo o que fez. Deus está trazendo justiça. Irmãos, sentimento e desejo de vingança não é sede de justiça. Sede de justiça é quando eu vejo e eu tenho sede de que a vontade de Deus e a justiça de Deus, que é Cristo, seja efetuada em todos os homens, que o juízo de Deus venha sobre todos os homens, inclusive eu, que a vontade de Deus prevaleça sobre todos os homens, inclusive a minha, sobre a minha vontade. Então, eu tenho sede de uma justiça pura, santa, manifesta para todos. Exemplo disso? Exemplo disso é que eu nunca a, a pessoa que tem sede de justiça, ela nunca se retira de uma condição de juízo. Daniel não disse na sua oração, olha que povo horrível, eu sou justo e eles não, Senhor, então julga eles. Daniel disse, perdoa o nosso pecado. Ele se incluiu e ele estava ali naquele julgamento e ele passou pela cova dos leões, mas o Senhor retirou ele e ele conseguiu avivamento naquele lugar em meio à Babilônia. Porque no coração dele havia sede de justiça, mas não sede de vingança, sentimento de vingança. Qual é a diferença? Já disse, a sede de justiça é eu ver a vontade de Deus prevalecer. O sentimento de vingança é eu ver Deus cooperar para que a minha vontade de vingança prevaleça, para que a minha justiça prevaleça. Aquela que eu pensei que é aquele outro que ofendeu, ou que eu supostamente achei que fez algo errado, deveria passar pela sua atitude. No caso, Simei achou que Davi estava recebendo tudo o que ele merecia porque ele tinha tomado o trono de Saul, Só que ele não tomou o trono de Saul. Foi Deus que deu o trono para Davi, porque Saul não foi fiel a Deus. Então, o julgamento de Simei estava errado, mas ele achava que estava certo. E aquele ali era o momento da vida dele. Trazendo para o Novo Testamento, se nós olharmos para a parábola do filho pródigo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o filho mais velho, ele tinha um desejo de vingança, um desejo programado de quando o, o irmão dele voltasse para casa, não tivesse aquelas honras que ele recebeu. Aquelas honras ele queria para ele, para uma festa própria, uma justiça própria, que ele queria o pago do seu trabalho. Ele não conseguia se alegrar. Que o irmão tivesse sido perdoado e, sido, e, e tivesse sido restituído e honrado e recebido com graça. Ele não conseguia. Porque o coração dele estava amargurado. Voltando uh, lá para Efésios, no capítulo 4, nos versículos seguintes, diz assim: né? Versículo 26 ali. Irai-vos e não pequei.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 e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Então, aqui está claro que o Senhor diz assim, tem horas que você tem desejo de dizer algumas verdades, né? Em vez de falar a verdade. Vou dizer umas verdades para essa pessoa. Olha só, agora sim. Então, isso torna o nosso coração, um coração às vezes mesquinho, um coração que se torna impossibilitado de profetizar. Ontem ainda foi falado no culto, né? e é o nosso tema hoje da, da, da oração, da sala de oração, profetiza sobre esses ossos para que vivam. Nós precisamos profetizar sobre a igreja, bênção, vida, restauração, que a vontade de Deus se efetue sobre todos da nossa casa, da nossa família, da igreja, na nossa cidade. Nós temos que descer dos ringues e ir para o altar, nós temos que sair dos palanques, nós temos que ir para o altar, porque nós estamos ou em discussões ou em lutas, mas a gente perde nossa força aqui, na qual nós deveríamos colocar no altar em oração, para pelejar. Porque o nosso coração está cheio de argumento e esperando que Deus cumpra essa vingança, tipo Jonas, profeta Jonas. Ele esperava, aguardava o dia que Deus ia eliminar os ninivitas. Mas a, a vontade, a justiça de Deus era trazer arrependimento e tornar aqueles inimigos em filhos, em irmãos, em família. Os ossos separados no vale sem vida é cada osso por si. Mas o Senhor quer levantar daquele, daqueles ossos um corpo... Um corpo que tenha carne, ou seja, expressão, mas antes de ter carne, ele vai ter tendões, nervos, ele vai ter uh, toda uma estrutura de, de, de pele sobre essa carne para dar o quê? Expressão, para manifestar uma imagem. E enquanto os nossos corações não são livres desses desejos perversos de ver o mal do outro, e de confundir revelação de Deus, não, Deus mandou, Deus está fazendo isso, Deus... não diga que Deus está fazendo uma coisa que Ele não está fazendo. É que às vezes a vontade do coração é tão grande de se vingar, tão grande, que a gente começa a ver coisas que, que Deus está dizendo, que Deus está fazendo e Ele não está. Então o Senhor diz, vai, limpa teu coração, enche teu coração de desejo, de justiça, de sede de justiça. Sede de ver a vontade de Deus, sede de ver Deus levantando esses ossos porque a, a profecia sobre os ossos vai fazer um movimento. A palavra faz um movimento na nossa casa, faz um movimento na cidade, faz um movimento no meio da igreja, o um movimento é levantando esses ossos para que eles sejam unidos uns aos outros conforme o seu, a, sua, a sua posição de cooperação e não de competição. Então, quando essa estrutura óssea está pronta, o Senhor vai revestindo de nervos, de tendões, de músculos, de carne, de pele. Os músculos nesse corpo é a força. Né? Às vezes, nós estamos usando a força em lugares errados, nos palanques, né? nos ringues, lutando uns contra os outros. Mas ele está mandando usar essa força para esforçar-se, para manter o vínculo da paz, a unidade do espírito no vínculo da paz. E ainda tem o que? Os tendões e tem os nervos. Os tendões são aqueles que eles não deixam que a força do movimento, o impacto, venha machucar os músculos. Né? Eles amortecem. São aqueles irmãos que vêm e estão ali para manter a unidade do Espírito, para que, diante desse movimento que a palavra fala, ele está ali intercedendo para que a igreja se mantenha unida. Nós precisamos né, dessa expressão, dessa expressão de vida. E isso vem, muitas vezes, de nesse momento que eu sinto essa vontade né, de... de de profetizar algo que Deus não mandou falar, porque lá em Ezequiel 37, diz assim, profetiza sobre esses ossos conforme o Espírito manda. Então, ele não manda eu profetizar meu desejo, às vezes a gente profetiza o nosso desejo, mesmo que seja bom. A gente profetiza o nosso desejo, mas o que ele manda a, a, a, o profeta profetizar é o desejo do Espírito. E às vezes o desejo do Espírito, como foi para Jonas, era arrependimento, mas o desejo de Jonas era vingança. Então, o nosso coração precisa estar unido com a vontade de Deus. Né? A vontade dele, o meu coração sujeito à vontade dele. Para que o coração cheio da vontade de Deus profetize a vontade de Deus sobre a igreja. Para que haja expressão, para que haja vida. Então, é, é, a, a palavra ali no versículo 29 vai nos trazendo que quando da nossa boca se abrir, não saia dela a palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, para construir esse corpo, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Será que as palavras de Simei ou as palavras de Saul transmitiam graça a Davi? Não. Transmitiam condenação. Será que as nossas palavras, que nós temos profetizado sobre nossa casa, sobre a igreja, sobre a cidade onde a gente mora, o trabalho onde a gente está, transmite graça ou transmite condenação? A graça edifica. A condenação, o julgamento destrói. Então, nós temos que, muitas vezes, aprender o momento de nos calar, o momento de trazer nossas questões para o altar, o momento de apresentar todas as coisas no altar. Porque vai chegar um dia, irmãos, que Deus vai perguntar para nós, como perguntou para Caim, aonde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Caim pegou e disse, acho que eu sou tutor do meu irmão. Quando o Senhor nos perguntar, onde estão os teus irmãos? Onde estão? A gente precisa dizer, estão todos aqui no altar, Senhor. Aqui está a minha família, aqui está a igreja, aqui está essa cidade. Ela não está no ringue, ela não está num lugar de, de discussões e, e argumentações. Para ser vencida, para ver quem vence mais na força. Mas toda a minha força está colocada no altar. E aqui estão meus irmãos, apresentados diante da tua presença, para que teu espírito movimente ventos, graças, circunstâncias, para que todos eles possam ser guiados a ti. Porque no altar se constrói uma família, se gera uma família, por isso o noivo pega a noiva e leva até o altar, para que ali se gere uma família. Ninguém pega alguém e traz para o altar para ser vencido, para ser derrotado, para dizer que tem mais razão que ele ou para ter sentimentos de bem feito que está acontecendo. Não. Olha o que diz lá em, em Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras, se pelo contrário tendes em vosso coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. De novo aqui, não mentais, mas falai a verdade, não mentais contra a verdade, então, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Esse versículo o Senhor me trouxe agora aqui, mas é, tem tudo a ver, fecha com tudo que o Senhor já tinha trazido para nós desde o início do estudo. Inveja, sentimento faccioso, isso é coisa da carne, isso é coisa terrena, isso é coisa que precisa ser arrancada dos nossos corações. Abandonado, despoja-te e pega outro sentimento, o que vem da verdade. Deixando a mentira, né? mas nós precisamos o que? A sabedoria que é do alto, que ela é pura, pacífica. E tem uma palavra aqui que é tremenda, diz tratável, tratável. Às vezes é as pessoas se tornam intratáveis, não tem como tratar com elas. Por quê? Elas não te ouvem. Elas não querem paz. Elas não querem vínculo no espírito, unidade de espírito. Cada uma quer construir seu castelo separado, seu império separado. Mas o Senhor diz que não quer impérios separados, ele quer um corpo, uma família. Não há ganhadores numa família. Não há vencedores, perdedores, quer dizer. Existe uma família que coopera para que o nome do pai seja exaltado. E como que eu vou cooperar com isso? Semeando o fruto da justiça para promover a paz. Paz não é concordar com o pecado... Paz não é uh, sustentar situações pecaminosas, não confundam isso. Paz é eu dizer, não tenho guerra contra você, não te amaldiçoarei, porque eu não fui chamado para amaldiçoar, eu fui chamado para abençoar. Ele disse, vai ser tu uma bênção. E é isso que o Senhor está querendo dizer quando você abrir sua boca para falar, para profetizar, se pergunte. Isso transmite graça? Isso edifica? Isso vai destruir o meu irmão ou vai edificar meu irmão? Isso vai destruir minha família ou vai edificar a minha família? Como é que eu posso colocar a verdade em amor quando o meu coração está disposto? a perder para ganhar, a descer para que o Senhor me exalte. Quando eu não quero mais ganhar dos outros, mas eu quero ganhar os outros. Quando eu estou mais, eu valorizo mais a comunhão do que as disputas. Então, como o Senhor é tremendo, aqui é para nós encerrarmos. Uh, vamos abrir em provérbios no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, diz assim, Há caminho que parece direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. Saúl achava que Deus estava entregando Davi na mão dele e que aquilo era um caminho direito mas era um caminho de morte. Simei achava que Deus estava dando para ele a oportunidade de botar para fora sua satisfação perversa, de expressar o quão era bom ver o outro humilhado. Mas ele estava enganado, que ele quer um caminho de morte. E no versículo 32 diz assim, Melhor é o longânimo do que o herói da garra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Então aqui já está falando, longanimidade, paciência para que Cristo seja formado no nosso coração, no coração dos nossos irmãos. Uh, dominar o seu espírito, quero falar, eu tô com muita vontade de falar tudo que tá aqui engasgado, né? É, não fala. Não falar não é ser covarde, não é uh, ser hipócrita, você está pensando e não falou. Não falar muitas vezes é ser sábio, é saber que naquela hora você gostaria de montar um ringue e dar uns belos uns socos, <risos> mas você não quer mais essa vida por um motivo, que ela já morreu na cruz do calvário e Cristo te deu uma nova vida. Uma nova vida que agora é para edificar e não para destruir. Amém? Então, nós vamos clamar ao Senhor né, nesse momento, para que Ele guie os nossos corações, para nos ajudar a nos calar. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. E para encerrar, Êxodo 14, 14. Eu pelejarei por vós e vós vos calareis. E às vezes o maior sofrimento para nós não é nem a perseguição, mas é nos manter calados. Naquele dia, quando Simei perseguiu Davi, e ele atirava pedras e amaldiçoava, um dos valentes de Davi disse, me permita, meu senhor, me permita e eu vou e eu calo esse homem. E aí ele disse para esse jovem, que tenho eu contigo, filho de Zeruia. Se Deus quer que ele me amaldiçoe, que ele me amaldiçoe. Mas Deus vai julgar entre mim e Ele. Ele quis dizer, aqui tem um caso acontecendo, mas eu estou preocupado com o julgamento de Deus, não dos homens. Eu não quero vingança contra Ele, minha guerra não é contra Ele. Minha guerra agora é contra mim para que eu me cale e eu espere na justiça que está acima de todas, que é pura, que é tratável, que é a de Deus. Eu não vou erguer minha mão. Davi continuou sendo rei. E aquele homem foi tratado. Mas não foi naquele dia que Davi perdeu o reinado por causa de um sentimento de vingança, irmãos. Vamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Ele peleja por nós, ele nos guarda, ele nos livra de todo mal. É Ele que está conosco todo momento. Nós muitas vezes estamos caindo em ciladas porque em vez de nos calarmos e deixar o Senhor ir lá e fazer os planos dele, a vontade dele, a justiça dele, a gente sai arrancando a orelha, a gente sai debatendo, a gente sai fazendo tudo, menos esperar confiantemente no Senhor. Isso fala de fé, fala de confiança, Deus para Davi era Deus, era mais que Deus, era Pai, era senhor dos exércitos, era quem andava com ele. Quem é Deus para você? É um ser tão distante ou é alguém mais do que Deus? Sabe o que é ser mais do que Deus na minha vida, na tua vida? É nós termos um pai, um pai, o um senhor que se importa conosco, que cuida de nós, que olha por nós, que está conosco, que quer nos preparar para sermos reis e sacerdotes. Então, eu quero pedir que você feche os teus olhos agora e ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nossos corações diante de Ti. Colocamos, Senhor, nossos irmãos perante Ti, a Tua igreja. Pedimos que Tu nos livre de todo sentimento de vingança, Senhor, de amarguras, de inveja amargurada, de sentimentos perversos, Senhor. Que o nosso coração seja limpo e purificado, para que possamos profetizar conforme o Espírito manda. Que não haja no nosso coração regozijo quando o nosso irmão cai, mas haja clamor. Que nós possamos trazer para o altar o nome de todos os nossos irmãos. Que o nome dos nossos irmãos esteja nos nossos lábios, durante nossas orações, clamando para que Deus guarde e efetue a sua vontade sobre cada um deles, assim como sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, que tu traga paz aos lares, que tu traga paz à tua igreja, que tu traga paz às nossas famílias, aos nossos relacionamentos. Que esse desejo perverso de vencer o outro, de humilhar o outro, de ganhar Senhor, seja revelado no nosso coração que isso é a nossa maior derrota, mas que a vitória dos teus filhos é quando o teu espírito prevalece, Senhor. Em nome de Jesus, que todo o coração que receber essas palavras, aqueles que são pobres de espírito, Senhor, que receberem e ouvirem a tua voz possam ser restaurados por ti, assim como eu peço que tu restaure minha alma, minha casa, minha família, a igreja onde eu congrego, Senhor, a cidade onde eu congrego, ó oh, Espírito Santo, assim como eu peço que tu esteja lá na vida dos irmãos e nas igrejas, Senhor, que estão, Senhor Jesus, pregando a tua verdade. Que sejam restaurados que sejamos restaurados como família Pai precisamos de Ti entregamos tudo a Ti em nome do Senhor Jesus amém que Deus abençoe os irmãos e em nome de Jesus hoje ainda temos sala de oração às 18h30 que você possa estar aqui ou aí na sua casa, no caso de você não poder vir, clamando, colocando o seu coração, colocando a vida de cada irmão que você conhece diante do Pai. Amém? Deus abençoe.